Olá, olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa apresentação, a essa palestra Fabrício venâncio aqui, é um prazer ter você aqui comigo O comecinho aqui da palestra, né, é uma palestra ao vivo, pode ser que você está vendo ao vivo ou se você estiver vendo a gravação, mas aqui eu tô ao vivo mesmo O comecinho é um pouco assim, então eu vou precisar dar uma olhada aqui, ver se está tudo certinho Se você estiver na página né? onde a transmissão está sendo feita Coloque aí pra mim um comentário se você tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem, para realmente eu dar continuidade aqui, tá? É a primeira vez que eu faço uma transmissão pelo YouTube, eu já fiz em outras, outras plataformas aí, mas no YouTube é um pouquinho diferente, então preciso ver aqui primeiro se vai estar tá tudo certinho, tá? Mas se você puder me dar um feedback, me dá um feedback aí se você está vendo e me ouvindo, enquanto isso eu vou ver aqui no tablet também se tá, já tá tudo certo. Aqui, se está Tudo certinho Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa Errada aqui Parece que ainda não está, pelo menos aqui para mim não está aparecendo, Mas vamos ver aqui. YouTube parece que tá tudo certo se você tiver ao vivo puder me dar um feedback só para eu saber se tá certinho aí para você aqui para mim ainda não tá aparecendo então não sei se para você já aparece parece que o som está saindo duplicado, né? Deixa eu ver aqui o que que pode ser. Bom, então parece que ele tá duplicado é só para mim. A Mara comentou aqui que tá tá normal aí para você, né Mara? Só me dá um feedback aí para eu já. beleza pessoal parece que tá tudo normal aqui vou tirar aqui então o fone para não ficar retornando aqui para mim se porventura né tiver algum problema aí no áudio ou no vídeo é, atualiza aí a página que você tá ou do YouTube ou a página que eu tô fazendo a transmissão né, a página fechada é, como eu falei aqui no comecinho né, esse tipo de transmissão às vezes no começo dá um pouquinho de de, de problema e tal mas espero que você esteja me vendo me ouvindo bem se tiver algum problema também coloquei para mim no chat ou do YouTube ou da página de transmissão que a gente está fazendo aqui e aí eu posso ver o que pode estar tá acontecendo tá é, se você tá me assistindo aqui ao vivo né Muito provavelmente você já me conhece meu nome é Fabrício Verân sou reprogramador mental e se você caiu aqui de paraquedas né, é um prazer tá te vendo né você me vendo aqui pela primeira vez né e o foco né, realmente aqui do meu trabalho em reprogramação é com relação a questões financeiras, né, a reprogramação de crenças limitantes. Né, o, o foco realmente é, do meu trabalho é esse. Mas aqui no, nessa apresentação, a gente não vai conversar exatamente sobre isso. É um passo anterior a isso. Né, como o próprio nome já diz, o primeiro passo né, para mudar a sua realidade financeira. É exatamente isso que eu vou conversar aqui. E o título né, de... de é transformar, de mudar radicalmente, a proposta é exatamente essa, tá? O que eu vou falar aqui com você não é uma coisa, é, vamos dizer assim, né? Para você, ah, como ganhar uma renda extra, alguma coisa do tipo. É, uma, é um nível de transformação mesmo, tá? É claro que quanto maior a transformação, a ação que a gente vai fazer tem que ter um impacto forte, né? E é exatamente isso que eu vou conversar com você aqui hoje. Beleza? Eu separei aqui uma apresentação, né? Tem uma, uma apresentação aqui que eu vou compartilhar aqui com você, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela a gente já começar a conversa aqui que eu preparei para a gente conversar nessa tarde. Antes disso, deixa eu só conferir mais uma coisinha aqui. Que aqui para mim não está aparecendo no tablet, não está, mas o computador está, então acredito que esteja tudo normal. Beleza, vou compartilhar aqui então a minha tela para a gente já começar aí o nosso papo ver hum. aqui já está aparecendo beleza, compartilhando a tela então deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Beleza, antes de, de iniciar né, o assunto mesmo, é, esse é um, é um WhatsApp né, onde eu envio conteúdos exclusivos né, sobre esse assunto, sobre reprogramação mental, a gente conversa também lá sobre lei da atração, poder do subconsciente e tal. Eu tinha um outro número de WhatsApp, né, se você for ver aí os meus é, vídeos antigos, lá aparece um outro número de WhatsApp, aquele número deu um chute, eu não sei o que aconteceu, ele parou de funcionar do nada, então esse aqui é um novo número, tá? inclusive né, esse tipo de apresentação aqui, o pessoal que, tá, que faz parte lá da minha lista de WhatsApp fica sabendo primeiro e né, tem a possibilidade de estar ao vivo, né? se você estiver assistindo aí a, a gravação, né? quando você, se você quiser né, ser avisado quando tiver novas palestras, é, mande eu quero, para esse número aí e você vai ser sempre avisado beleza bom qual que é o objetivo aqui dessa dessa palestra né? eu, eu sempre digo que para qualquer coisa que a gente queira é, mudar na vida né, em qualquer área o foco aqui nosso vai ser na questão financeira né mas independente da área existem basicamente três coisas né? Tr três problemas vamos dizer assim que a gente tem primeiro é não saber o que fazer o segundo como fazer e o terceiro não conseguir fazer é, no no caso aqui da questão financeira por exemplo né a, a ideia aqui é passar o primeiro passo porque é, é bem possível que você seja aí uma pessoa que queira se desenvolver cada vez mais né tanto é, financeiramente mas como pessoa né seja uma pessoa que estuda é, assuntos relacionados ao autoconhecimento e tudo mais só que Existe uma, é, é um, um, um número, né? uma quantidade de informação gigante com relação a isso. Então às vezes você fica perdido e não sabe por onde começar. Né? Então o objetivo aqui vai ser explicar o que, ou seja, por onde começar, o que fazer. O segundo é o como. Né? Ela pode saber o que fazer, mas não sabe como. E aqui eu também vou falar para você como fazer, o que eu vou explicar aqui. E tem o terceiro passo que é a pessoa sabe o que é, sabe como, mas não consegue, não tem forças para fazer. Então, o objetivo aqui dessa palestra é, é ajudar você a conseguir eliminar esses três problemas, tá? Explicar o que, o como e como que você consegue fazer, beleza? Para a gente começar, é, isso aqui não, não é exatamente o assunto principal aqui da palestra, mas como eu disse, né? Se você é uma pessoa que já busca, né? uma pessoa que estuda assuntos relacionados ao autoconhecimento e tudo mais, você... É, precisa, eu, eu vou é, acreditar que você já se sinta autorresponsável pela sua vida tá? é, por que que, isso é, isso, é, isso é extremamente importante, uma das primeiras coisas né, que a gente, quando a gente começa a estudar esses assuntos é, você é o responsável por tudo na sua vida, né? então se a situação financeira sua hoje não está da forma que você quer, né, não é pelo governo, não é pelo, é, ou Lula, ou a Dilma, ou Temer, ou sua mãe, ou pai, ou marido, ou o chefe, ou <risos> não é, por, é, é por você, tá? E aí, é, não é culpa, né? A gente geralmente fala, não é que a, você não tem culpa, mas se você é responsável, né? Você, todo o potencial de mudar isso tá nas suas mãos, tá? Então, para você realmente poder tirar proveito do que eu vou conversar com você aqui, é indispensável, né, que você já já tem esse sentimento, olha, eu sou o responsável pela minha situação atual e eu sou o responsável também pela mudança que eu vou fazer, tá? Se é, você é, tiver, né, infelizmente, desse costume, né, de reclamar, de colocar a responsabilidade nos outros, eu posso te dizer que vai ser inútil, basicamente, que eu vou conversar aqui com você, porque tudo que a gente vai conversar é baseado nesse princípio da autorresponsabilidade, tá? Então para entrar exatamente aqui no assunto do vídeo de hoje, né, dessa, dessa apresentação, o que você vai precisar fazer, esse primeiro passo rumo à transformação da sua vida financeira, é um passo que todos esses, esses homens, todos eles fizeram, todos fizeram, por isso que eu falei aqui no começo né, que é algo forte, é algo forte, então não é, a, o título aqui não é como ganhar, vamos dizer, 500 reais a mais, ou como ganhar um, um, um, é, uma renda extra, não, é uma transformação, e para transformar a gente precisa fazer algo realmente forte, tá? Todos esses homens, né, Nelson Mandela, é, aqui, Martin Luther King, Gandhi, Bruce Lee, é, sobre Bruce Lee a gente vai falar uma coisa bem interessante aqui, é, como que chama esse cara? Bin Laden, Abraham Lincoln, Silvio Santos, Che Guevara, Hitler todos eles, todos eles indiscutivelmente, uns aqui positivamente, mas outros negativamente, eles tiveram esse primeiro passo. Tá? Aqui no caso deles não especificamente para a questão financeira, cada um para um princípio, mas a primeira coisa que todos eles fizeram foi tomar uma decisão. Todos eles, todos esses homens tomaram uma decisão. No caso, Aqui, né, alguns foram contra o racismo, né, no caso de Luther King, de Mandela. Outro aqui foi para libertar a Índia, né, de é, mais de 300 milhões de pessoas, né, que a Inglaterra enfim, dominava lá a Índia. Bin Laden, não precisa nem te de falar, né, derrubou as torres gêmeas. Abraham Lincoln, considerado o maior presidente da história dos Estados Unidos. Sobre o Bruce Lee, a gente vai falar um pouco mais para frente. Hitler, não precisa nem falar, a decisão dele realmente de... É, enfim, de dominar o mundo, vamos dizer assim, Che Guevara, algo parecido, e o Silvio Santos aí já na questão empreendedora e financeira. Mas todos eles, é, eu inclusive recomendo, né, tem, tem é, no caso aqui do Gandhi, por exemplo, tem um filme dele no Netflix, que eu sugiro, né, se você tem interesse nesse tipo de que você assista, que mostra realmente como que foi essa decisão que ele tomou. Tá? Todos eles, para ter uma o alcance que eles tiveram, eles precisaram tomar uma decisão. Então, no, no, no caso aqui da questão financeira, o primeiro passo que você deve fazer é tomar a decisão de ganhar dinheiro. Tomar a decisão de ganhar dinheiro. Esse é o primeiro passo. Antes de qualquer coisa. Tem outros, é óbvio, né? Depois, como eu falei aqui no início, né, o meu foco, por exemplo, é em reprogramação, é eliminar crenças. Opa, eliminar crenças limitantes e tal, que também atrapalham. Mas a primeira coisa é tomar uma decisão quanto a isso. Para fazer mais sentido para você, tomar. O que é tomar uma decisão? É, tomar uma decisão significa se comprometer em atingir um resultado e cortar qualquer outra possibilidade. Então, quando eu falo em, ah, você precisa tomar a decisão de ganhar dinheiro, ou seja, se comprometer a fazer isso de qualquer forma possível, tá? E, e, não, não, e não existir outra possibilidade para você. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito dela, que ela diz o seguinte, olha, quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. E aí, essa palavra sucesso, né? claro que ela pode significar é, milhares de coisas, mas quer dizer que quando você tem um foco em alguma coisa e não está é, disposto a desistir, qualquer coisa que for o objetivo desse foco é inevitável que você não consiga. Tá? E que você consiga, né? E eu vou, daqui a pouco, mostrar para você exemplos tá, de decisão. Para você ter uma ideia realmente do que, que eu quero dizer com isso, aqui vai, pode ser que você ainda não se identificou, poxa, será que, mas será que eu sou uma pessoa decidida nesse sentido? Será que não? Como que você pode perceber isso? tá Então, primeiro, algumas frases comuns de uma pessoa que não está decidida nesse sentido. Então, a pessoa que não está decidida, ela fala, por exemplo, olha, eu quero ganhar mais dinheiro, eu gostaria de montar meu próprio negócio, eu preciso, ganhar mais dinheiro então esses normalmente são as frases né as palavras em destaque então essas aqui são palavras é, vamos dizer assim fracas né? são palavras fracas quando você fala isso né? até coloquei aqui olha quando você fala eu quero é, ou a ah, eu gostaria eu preciso nas entrelinhas é como se você estivesse dizendo assim olha eu quero isso eu estou interessado mas se eu não tiver que fazer nada ou se eu tiver que me esforçar um pouco, um pouco eu até estou disposto, mas <risos> se for muito aí já, já muda um pouco. Então, a, esse, esse tipo de, de palavra, né, de frase, é, aí é, é necessário né, você realmente se autoconhecer. Será que você, quando você fala sobre questões financeiras, você fala assim, ah, eu quero, eu preciso, eu gostaria, ou você fala assim, olha, eu estou empenhado a ganhar dinheiro. Eu vou montar o meu próprio negócio. Eu estou decidido a ganhar mais dinheiro. Onde que você se identifica? Com esse aqui ou com esse aqui? Né? Então, a primeira coisa é saber onde você está nesse sentido. Né? Com relação a isso de estar decidido, é, eu falei que a gente ia conversar um pouco aqui sobre o Bruce Lee, né? Tem uma, uma carta de Bruce Lee que é muito, assim, não vou dizer muito conhecida, assim, porque né, não, são, não são muitas pessoas assim, que buscam autoconhecimento, assim como você está buscando, é, embora esse tipo de assunto tenha aumentado, mas proporcionalmente, né, se a gente for olhar para proporção mundial ou nacional, é um número muito pequeno. Mas um exemplo de decisão é essa carta de 10 milhões de dólares de Bruce Lee, olha só o que, que ele escreveu nessa carta, que foi realmente o início né, de tudo aí, de todo o sucesso que ele teve. Então, ele escreveu assim, olha. É, Eu, Bruce Lee, serei o primeiro e mais bem pago superstar oriental nos Estados Unidos. Em troca disso, farei as performances mais entusiasmadas e vou entregar o melhor da minha qualidade como ator. Começando em 1970, atingirei fama mundial e a partir daí, até 1980, terei em minha posse 10 milhões de dólares. Viverei do jeito que eu quero e atingirei paz interna e felicidade. Então ele escreveu isso em 1969, né? o objetivo dele é começando em 1970. Isso aqui é uma coisa assim, pelo menos pessoalmente, não sei como você se sente assim, mas é algo muito forte, é algo para mim muito forte, isso é uma, é uma decisão, né? especialmente quando ele fala que olha, essa é a parte principal, né? em troca disso farei as performances mais entusiasmadas, vou entregar o melhor da minha qualidade e tal. A maior, uma, a maior diferença né, de, de uma pessoa que está decidida a algo e de uma pessoa que simplesmente quer algo, é exatamente isso. É o que, que eu estou disposto a dar em troca disso, tá? Aqui é claro, né, o caso aqui do brucelião, é um caso, é, é, vamos dizer assim, é, grande, o objetivo dele era grande. Pode ser que o seu objetivo não seja grande assim, mas a decisão independente do que você esteja agora, né, do, da situação que você esteja agora, é, é, independente é a primeira coisa, né? por exemplo, ah, eu estou desempregado. Tá, então decida decida que você vai é, encontrar um emprego ou que você vai fazer dinheiro pode ser que não seja com emprego pode ser que você vai vender alguma coisa então decida que você vai fazer isso é esse, essa é a primeira coisa ah eu quero um negócio não eu vou ter um negócio e estou empenhado em fazer isso por é, em troca disso né fazer isso isso e aquilo tá eu, pessoalmente, aí eu vou compartilhar com você uma, é, uma coisa assim, que para mim foi tremendo, foi, é, foi extraordinário, mesmo depois que eu fiz isso, que foi uma carta de decisão. Tem essa carta do Bruce Lee, mas tem algumas outras também é, famosas, assim, alguns discursos famosos, eu peguei essas, essas cartas e criei uma carta minha, uma carta de decisão pessoal minha, tá? Só para você ter uma ideia do que realmente, do, do poder que uma decisão tem. Eu vou ler ela aqui para você e depois aqui no final, né, se você é, quiser ter acesso a ela também, eu vou te mostrar, né, te falar como que você pode ter acesso a ela para você se basear aí. Porque é, é um dos passos, é, enfim, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua vida. Pode ter certeza disso. Então, a carta que eu escrevi diz assim, olha, pessoalmente eu tenho plena confiança de que se eu fizer o que tem de ser feito e nada for negligenciado, eu provarei mais uma vez que sou capaz de alcançar todos os meus objetivos, nesse caso específico, o de ser o melhor profissional em reprogramação mental que esteja dentro da minha capacidade, me lembrando sempre que a minha capacidade é infinita. Desejo, do fundo do coração, ajudar milhões, milhões de pessoas a transformarem o seu modo de pensar e, consequentemente, as suas vidas. Sei que no meio deste percurso, algumas pessoas tentarão me impedir, me desanimar, mas isso será impossível, pois qualquer obstáculo que aparecer em meu caminho será menor do que a minha vontade de alcançar o meu objetivo. Se necessário, trabalharei e estudarei durante anos e, se também for necessário, é, farei isso dia e noite, é, sozinho e sem ajuda de ninguém, a não ser de Deus que está sempre comigo. Sei que irei até o fim fazendo o que me dá prazer e também o que não me dá prazer. Vou aprender a qualquer custo e me tornar perito. De uma maneira ou de outra, é isso que eu vou fazer." Me comprometo também em prosperar e tornar a minha vida financeira cada vez mais abundante, enquanto ajudo outras pessoas a conseguirem o mesmo, pois sei que sou merecedor disso e elas também são. Sei que o tempo pertence a Deus, por isso não fico ansioso com resultados, pois sei que eles virão tão certo como o dia segue à noite e sei que tudo acontece no seu tempo. Tenho tanta convicção nisso que sinto que já vivo essa realidade e sou muito feliz e grato por isso. Então, essa é uma carta pessoal minha, né? eu mesmo fiz, baseado nessa de Bruce Lee e em várias outras. É... Cara, isso é, é demais. <risos> assim, depois que eu fiz isso, é incrível, é incrível assim, o que, que acontece. Eu realmente... É... <risos> Eu posso dizer que, se fosse para qualquer coisa, tá? por exemplo, no, no caso aqui, o meu objetivo é de ser o melhor reprogramador mental. É que eu não coloquei do Brasil, para não, não ter necessidade de me comparar com ninguém, e tal, mas que estiver dentro da minha capacidade. Lembrando que a minha capacidade é infinita, né? a capacidade de todos nós é infinita. Ou seja, <risos> o meu objetivo é, sim, sinceramente, alcançar milhões de pessoas. E <risos> é incrível, né? quando você coloca o que que você está disposto a fazer por isso cara isso isso é a coisa mais poderosa para mim que pode acontecer é quando você já coloca olha o que que vai acontecer o que que pode acontecer nesse caminho né então por exemplo né ah, se você quer é, né? por exemplo montar um negócio né ah, eu quero montar um negócio beleza não eu vou sair do querer e vou cara eu vou decidir que eu vou montar um negócio, não, não existe outra possibilidade, eu vou e vou assim, não tem nada que vai me impedir com relação a isso. Tá, o que que, o que, que vai acontecer no meio desse caminho, o que que pode acontecer, quais os desafios né, que pode acontecer? Quando você já percebe isso e você já decide que vai passar por isso, isso é, é demais, tá? porque sempre, né, não existe... Aqui a gente, eu falo bastante né, sobre lei da atração, poder do subconsciente, algumas pessoas entendem isso como uma fórmula mágica, né, como um jeito assim, milagroso mesmo de conseguir as coisas. É claro que quando você tem esse tipo de conhecimento, as coisas tendem a funcionar de uma forma realmente mais fácil. Tá? Você sabe que você não precisa colocar uma, uma pressão gigantesca para aquilo. Só que é necessário também, né, é sim necessário você colocar uma força, se empenhar por isso. E qualquer objetivo que você tenha, seja grande ou pequeno, vai ter, no meio do caminho, vai ter esses percursos. Né? No meu caso aqui específico, eu coloquei, olha, é, algumas pessoas vão querer me desanimar. É claro, imagina, se eu chego né, para algumas pessoas e falo, olha, eu quero é, que esse tipo de conteúdo que eu faço aqui chegue a milhões de pessoas. Cara, a grande maioria das pessoas, eu falo isso com pessoas selecionadas. Né? Porque se eu falar isso com uma pessoa. É, entre aspas, qualquer, a pessoa vai me desanimar. Ela vai falar, que isso, você está louco milhões de pessoas? Não, para com essa bobagem. Né? Outra coisa aqui, olha, é fazer isso sozinho. Né? No meu caso aqui, eu falei, olha, se eu tiver que fazer isso sozinho, eu vou fazer sozinho. É... Ah, coloquei também, olha, estudarei e trabalharei dia e noite durante anos, se for necessário. Né? Então, eu acredito muito que... Sempre existe um caminho mais fácil, sim, para a gente conseguir as coisas. Né? Por exemplo, no, nesse caso meu aqui específico, o jeito mais fácil possível de alcançar milhões de pessoas é através da internet. Né? Se eu fosse fazer isso pessoalmente, né, vamos supor, né, fazendo esse tipo de palestra aqui é, em um local fechado, e tal, talvez faria para um número né, bem limitado de pessoas chegar nessa proporção de milhões de pessoas, vamos dizer assim, no mundo offline, é mais complicado. Mas aqui no online, né, pessoas de todo mundo podem ver. Então é mais simples, tá? Então, aqui eu coloquei o exemplo dessa carta do Bruce Lee, esse exemplo da, carta, da minha carta pessoal, para você realmente entender o poder disso que eu estou te dizendo, tá? Só que tem uma questão. <risos> Só que tem uma questão. E, e eu posso, infelizmente, né, eu posso dizer que é, a, a grande maioria das pessoas, mesmo né, você que está aqui assistindo, sei lá, talvez 10% das pessoas que assistirem aqui esse vídeo, ou qualquer outro vídeo que fale algo parecido com relação a isso, vão realmente tomar uma decisão como essa, porque decidir tem um preço, né? decidir tem um preço, e muitas vezes é um preço alto, né? quando você toma uma decisão de fazer algo, por exemplo, o primeiro preço que você tem que pagar é sair da zona de conforto, né? e a zona de conforto é confortável até certo ponto, ela é confortável. Né? É claro que vai passando o tempo, aquilo te destrói, né? é, é o conforto mais desconfortável que existe. Mas se, por exemplo, né? aqui no começo eu falei da autorresponsabilidade, né? uma pessoa que não é autorresponsável, que ela está esperando... Ah, eu estou esperando uma oportunidade, cara, aí, desculpa, né, mas se foi esse o seu caso, cara, é zona de conforto, não existe isso de esperar a oportunidade, é criar a oportunidade. Né? Todas aquelas pessoas que eu comentei aqui no, no início, né, é claro que talvez se comparar ali pode ser uma coisa, né, são pessoas que fizeram algo gigantesco, mas eles começaram alguma decisão, todos eles chegaram no nível de conhecimento, de, de, de reconhecimento mundial, uns pro bem, outro pro mal, mas a primeira coisa foi, cara, eu vou decidir, eu decidi fazer isso eu vou fazer de um jeito ou de outro, tá, então, é esse é o primeiro passo, mas tem um preço, tem um preço, o preço, por exemplo, como eu falei, da zona de conforto. Outro preço, aqui relacionado especialmente à questão financeira, amizades, tá. O convívio social, cara, é incrível o como que isso afeta, é incrível. Tá? Tem até uma frase do, eu não sei se é o Richard Blunder ou se é o Tony Robbins, eu não sei, é um coach, né, um desses coaches bem, bem conhecidos aí no mundo, que ele fala que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né? ou seja, você ganha na média o quê? essas cinco pessoas ganham. Claro que pode haver uma exceção, mas como regra, é isso. Você vai ganhar a média das pessoas que você convive. Ah, então, beleza, eu quero mudar, Fabrício, eu quero mudar completamente a minha vida financeira. Algumas pessoas até falam, é, é até engraçado, né? É, já entrou em contato comigo e falou assim, Fabrício, eu quero que você programe a minha mente para ficar rico. Né? Só que, cara, a pessoa não tem noção do que isso quer dizer. Quando você fala, por exemplo, é, vamos pegar um exemplo aqui, de uma pessoa que ganha mil reais, de ela sair de mil reais para ganhar, vamos dizer, dez mil reais, cara, é uma mudança drástica, não só financeiramente, mas é uma mudança de vida, uma mudança de... você não vai conviver com as mesmas pessoas, não tem como, tá? É praticamente impossível, né? a grande maioria das pessoas, elas tem uma, uma repulsa por o dinheiro, Boa parte das pessoas tem uma repulsa por dinheiro. E quando você quer é, prosperar financeiramente, enfim, né, não sei qual é o seu objetivo, e se você não está nessa condição, é muito provável que as pessoas que estão aí na sua volta, elas sejam pessoas, entre aspas, né, tóxicas nesse sentido, né, sejam pessoas que, que acham que se, ah, se, se você tiver muito dinheiro, você vai deixar sua família, você vai você não vai ser fiel a Deus ou você vai qualquer outra coisa do tipo. Então, se você for tomar uma decisão, como eu estou comentando aqui, provavelmente você vai ter que tomar, vai ter o um preço, vai ter que pagar o preço de mudar o seu convívio social, tá? E um terceiro preço, que esse, acredito eu, acredito não, eu posso falar que eu tenho certeza nisso, tá? O maior preço que você paga quando você quer fazer uma mudança deste tamanho é quem tem é, crenças religiosas, né, dogmas religiosos muito arraigados, isso é extremamente forte, é extremamente forte. Né? A gente, eu falo a gente assim, porque isso aconteceu comigo, né, E eu, muitas das pessoas em minha volta, é, tanto que foi nesse ponto que eu resolvi me especializar aqui no meu trabalho, que a, as pessoas, a gente é condicionado na maioria, né, posso dizer na maioria das religiões que ter dinheiro é ruim, que você deve ter só o mínimo para sobreviver, que os pobres são mais felizes, que se a pessoa tiver muito dinheiro não vai para o céu, que é pecado e qualquer coisa. Se você tem esse tipo de crença, né, de dogma religioso, só que eu falei que olha o primeiro passo é tomar uma decisão. Tá? Esse é um preço que você vai precisar pagar. Como, por exemplo, como que você vai decidir eu vou transformar a minha vida financeira se no local que você frequenta, né, na religião que você frequenta, fala que aquilo é errado. Olha, eu posso dizer que é beiro impossível, é uma emoção muito forte, tá? Você vai tentar, mas você vai dar murro em ponta de faca, tá? Então, é, eu posso te garantir né, que a decisão é realmente o primeiro passo nesse sentido, mas... Eu, infelizmente, infelizmente eu sei que poucas pessoas vão tomar essa decisão porque é, realmente decidir tem um preço, tá? Então, basicamente, eu vou, eu vou dar realmente alguns passos aqui até chegar nesse ponto é, de, de como, de um, de um passo a passo para decidir até a ação, tá? Aqui com relação à questão financeira. O primeiro passo é escolher o que você quer escolher o que você quer então é, por exemplo o que que eu quero eu quero ser o melhor reprogramador mental que tiver dentro da minha capacidade me lembrando que a minha capacidade é infinita então no meu caso aqui como eu já comentei eu não coloquei ah você ser o melhor do Brasil ou do mundo não mas eu tenho uma referência eu tenho por exemplo como referência o Tony Robbins que é um baita reprogramador mental conhecido a nível mundial. Outro, é, aqui a nível nacional, tem o Paulo Vieira, que é excelente. Então, o que, que eu quero? Eu quero isso. Eu quero isso. O que, que você quer? É, quando você fala, olha, eu quero mudar a minha vida, é claro que o título aqui é o primeiro passo para mudar a sua vida financeira. Beleza, mas é, ainda é muito amplo. Né? O que específico? Não, eu quero... Primeiro, a gente está ainda no quero, né? Eu quero montar um negócio X, Não, eu quero é, participar aqui, eu participo aqui do, de um marketing multinível e eu quero cadastrar tantas pessoas. Não, eu quero isso. Então a primeira coisa é isso, decida o que você quer. O segundo, que é um ponto aqui que eu comentei, né? identifique o preço que você terá que pagar e decida. E decida se você está disposto ou disposta a pagar esse preço, tá? É, isso aqui, como eu já comentei, eu posso te garantir com 100% de certeza que a sua mente vai tentar fazer de tudo para pular esse passo. De tudo, porque a gente não quer pagar o preço, né? A gente quer ganhar um dinheiro fácil, a gente quer é, emagrecer, né, da forma ali, né? É, com as pílulas mágicas, a gente quer né, ficar forte lá, como mostra aquelas propagandas, né, Às vezes do cara ali sentado em frente à televisão e o músculo dele tá lá mexendo lá com o aparelhinho lá. A gente quer isso, mas cara, tem um preço, tá? Então, decida qual o preço que você está disposto a pagar. Se for, né, como eu comentei aqui, pode ser uma coisa entre aspas menor, não. Eu estou decidido a conseguir um emprego, tá? O que eu vou ter que pagar para isso? Qual o preço? Cara, eu vou ter que acordar. 4 horas da manhã e chegar em casa 8 horas da noite, eu vou andar a pé se for necessário, vou fazer isso, isso e isso, mas identifique esse preço e já decida né, se você está disposto a pagar ou não. Se você não tiver, o, que eu, o restante do que eu vou falar aqui nem vai fazer sentido, né? você precisa estar tá, é, disposto a isso. O terceiro passo o terceiro passo é exatamente o que eu comentei aqui de ter uma carta de decisão. Tá? Isso, gente, isso é demais, isso é demais, eu, de novo, falo por experiência própria, como que isso é, é demais, você, você ganha uma força tremenda, tá? Quando você faz isso, e aí como eu coloquei, né, quando você lê isso pelo menos uma vez por dia, então essa minha carta aqui, eu leio ela duas vezes, ao levantar, logo depois que eu levanto, e antes de dormir, tá? Se você já acompanha aqui os meus vídeos, você sabe por que fazer isso, nesses horários, logo depois quando você acorda mas principalmente antes de dormir, é onde a sua mente subconsciente está mais sugestionável. Tá? Então eu falo isso, eu leio isso antes de dormir, durante o sono, né? a mente subconsciente não para de trabalhar e aquilo vai, entra cada vez mais forte na minha mente. Né? Então é, é, faça isso, tá? faça isso, é, é, eu, eu, é, é, é difícil assim. Eu, expressar realmente o poder disso. Eu, eu espero que você já tenha entendido. Eu espero que você tenha entendido. Mas, às vezes, com palavras assim, é, é difícil expressar o quanto que isso é transformador, tá? Aí, dentro ainda desse terceiro passo, é, eu coloquei isso como opcional, mas se você puder fazer isso, é, é outra coisa, assim, <risos> fantástica, tá? Que é compartilhar o conteúdo dessa carta com alguém irá te encorajar, né? Algumas pessoas podem falar, ah, Fabrício, mas eu não tenho quem me encoraje, mas não sei o que. Tá, beleza. Se você não fizer, tudo bem. Mas se você fizer, e é exatamente <risos> um exemplo disso, é exatamente o que eu tô fazendo aqui agora, né? O que que eu tô fazendo? Eu, eu compartilhei a minha carta com você por dois objetivos. Um, para você realmente entendeu o que eu estou dizendo, né, para ser um exemplo para você. Eu espero realmente que essa carta sirva de exemplo para você. Mas o segundo, quando você compartilha isso com alguém, cara, o seu nível de comprometimento é gigantesco, é gigantesco. Tá? A gente, né, infelizmente, a, a gente procrastina, a gente sabota, né? mas quando você compartilha, você toma uma decisão forte. Essa decisão forte, é, é possível que se você não compartilha isso com ninguém, é mais fácil de você desanimar. tá? Porque coisas fortes, principalmente se for uma coisa grande, tem também obstáculos grandes, você paga um preço grande. Então na hora que você começar a pagar o preço ali, você fala, nossa, demais, o bicho tá pegando aqui, eu não estou conseguindo mais. Deixa eu desistir. Só que no meu caso aqui, por exemplo, <risos> eu não posso desistir. Porque eu já falei, eu já compartilhei esse conteúdo dessa carta com algumas pessoas, compartilho agora aqui no YouTube, então o meu nível de comprometimento é gigantesco agora, porque eu não posso desistir. Se eu desistir eu vou ficar envergonhado, imagina, a pessoa vai falar, Fabrício, você não falou que você queria fazer isso, isso e isso, cadê, cadê? Então agora eu me obrigo a fazer, tá? Então a minha sugestão é, isso aqui é uma opção, mas se você fizer pode ter certeza que vai ser ótimo para você. Tá. O passo 4, que aí a gente entra né, de novo aqui no, no que eu falei Sobre a lei da atração, o poder do subconsciente É ir dormir todos os dias com o sentimento de realização Ou seja, aquilo que você decidiu que você vai fazer Até que no finalzinho, deixa eu pegar aqui de novo a minha carta No finalzinho eu falo assim, olha, eu termino ela assim, olha tenho tanta convicção nisso, que sinto que já vivo essa realidade e sou muito feliz e grato por isso. Então eu já sinto essa realidade. Vá dormir todos os dias com o sentimento disso que você decidiu já realizado, tá? Então ah, eu tenho o meu, o meu objetivo, a minha meta é o que eu vou fazer, o que eu estou decidido a fazer é montar um negócio, tá? Como que seria? Como que seria esse seu negócio? Como que como, como seria a fachada? Como que seriam os clientes? Vá dormir com esse sentimento, né? ou seja, você quando fecha os olhos, visualizar aquilo, visualizar aquilo acontecendo, né? aí não vou explicar aqui o porquê disso e tal, tem vários outros vídeos né, onde a gente fala mais sobre isso, mas no meu caso eu faço isso também todos os dias, depois de ler essa carta eu vou dormir todos os dias com esse senso de sentimento. Então, por exemplo, né, eu imagino esse canal do YouTube, eu vejo, né, eu não posso falar nem que é imaginação, porque é tão real, cara, que eu, eu vejo, por exemplo, esse canal do YouTube com 100 mil inscritos e com um vídeo aqui com 500 mil, com um milhão de visualizações, eu vejo isso. Eu vejo eu fazendo uma palestra, por exemplo, para duas mil pessoas. Eu vejo isso quando vou dormir. E quanto mais você vê né? aquilo que você deseja ou aquilo que você está decidido mais isso vai entrando aí na sua mente né? e aí, nesse caso aí a lei da atração e o poder do subconsciente vai facilitar essas coisas a acontecer e o último passo né, depois de fazer isso é tomar uma ação com relação àquilo né? é, tem, eu falei aqui, por exemplo, do Paulo Vieira não sei se você conhece mas é um, eu gosto muito assim, dos, é, dos conteúdos dele ele tem uma frase, ele tem um livro né, que chama O Poder da Ação, ele tem uma frase que fala Tem poder quem age Tem poder quem age E é exatamente isso né? Eu geralmente costumo dizer que Tudo isso, né, o, o que eu procuro passar Aqui para vocês, aqui no canal é, é É poder em potencial É poder em potencial Então tudo isso que eu falei aqui Cara, isso é poder Mas é poder em potencial Se você pegar essa informação aqui Entrou promovido só pelo outro, não vai ter efeito absolutamente nenhum. Né? ação, agir em cima daquilo, é que vai realmente fazer as coisas acontecerem. Só que aí, é, geralmente vem, ah, Fabrício, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E, cara, aí que entra, aí que entra né, todos esses passos anteriores que eu te falei. Quando você decide algo, quando você decide, a força disso é gigantesca e a sua mente mostra. O QUE VOCÊ PRECISA FAZER. É, não, eu, eu, eu vou falar isso, olha só, não, você não precisa, pode ser que você não tenha ideia do como que você vai fazer o que você quer. E não precisa, inicialmente não precisa. Se você tomar uma decisão forte e tá lá, olha, eu vou fazer isso independente disso, disso, disso e disso, disso, aí entra todo o poder do subconsciente, de ele vai procurando respostas como fazer isso? Como fazer isso? Como fazer isso? E aí, surge ideia do nada, surge ideia do nada. Tá? Quando eu falo, por exemplo, ah, eu quero alcançar milhões de pessoas, eu não tenho ideia do como fazer isso. Eu tenho ideia de, muito provavelmente, vai ser algo pela internet, mas como, por exemplo, né, hoje os meus vídeos chegam, tem uma média de visualizações de 20 mil por mês. Né? Como que eu saio de 20 mil pessoas assistindo um vídeo por mês para 1 um milhão de pessoas? Não tenho ideia, não tenho ideia. Eu sei que eu estou decidido a fazer isso e eu confio que eu receberei essa informação de uma forma ou de outra. Beleza? Gente, isso é o que eu, que eu gostaria de conversar com vocês né, nessa tarde. Se você está aí ao vivo, é, espero realmente que tenha sido útil para você. Se você está assistindo o programa, a, a gravação também, né, espero que tenha sido útil. E se você desejar... Né, Aí a, a minha carta de decisão para servir de modelo para você. Basta você enviar essa palavra, né? decisão, para esse número de WhatsApp aí. Que eu vou enviar o arquivo, né? essa carta em arquivo para você. É, sinceramente, assim eu, eu, eu espero que você faça isso. tá né? Se você quiser a minha como modelo ou não, isso é indiferente. Mas eu espero, sinceramente, que você tome essa decisão. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui para... A gente poder se despedir Vamos ver aqui, beleza. É no, no próximo encontro aí, eu acho que já vou estar mais familiarizado com essa ferramenta aqui do YouTube. É um pouquinho complexa, mas é no, no próximo aí já vai estar melhor. mas eu gostaria aqui de, se eu pudesse estar tá olhando para o seu olho aqui agora mesmo, espero que você tenha gostado disso que eu conversei aqui com você, mas mais que gostado, tá? É, é, gostar é um primeiro passo, mas eu sinceramente, sinceramente espero que você faça isso, que você tome a decisão, por mais que, como eu já comentei aqui, é algo que precisa de uma, de uma força para você conseguir fazer isso, é uma coisa que você vai precisar pagar um preço por isso, com certeza. Mas é o primeiro passo, tá? Se você realmente quer, aí é mudar da água para o vinho mesmo, tá? Se você quer só melhorar, o melhorar pode ser que você não precisa tomar uma decisão como essa. Ah, eu quero melhorar um pouco aqui. Acho que não. Mas se você quer transformar, se você quer mudar radicalmente, decida fazer isso, como eu comentei aqui agora. Não importa como isso vai acontecer, acredite, aí o poder mental entra nisso aí, de te dar as respostas quando você está realmente empenhado e eu espero sinceramente ter contribuído com você nesse sentido mas vou ficar extremamente feliz se você tomar essa decisão tá e comenta aqui embaixo para mim deixa um comentário aqui que decisão que você está disposto a tomar né já, já vamos começar por aqui talvez você não tenha é, uma pessoa né, que você possa realmente compartilhar isso compartilha aqui nesse vídeo para eu saber que tipo de decisão que você tomou com certeza, né? A gente vai fazer o máximo aqui o que eu puder fazer para te auxiliar aí nesse sentido, né? Com relação à sua mente, como a sua mente pode te ajudar nesse objetivo, pode ter certeza que eu vou fazer isso. Beleza? Se esse vídeo foi útil para você, dá aqui, dá aqui um like para mostrar que você gostou. Se inscreva também aqui no canal. Aqui eu não sei onde que fica certinho aqui, mas em algum lugar aqui tem uma, um botão, um clica aqui para você se inscrever e também ative as notificações para você ser sempre notificado quando eu postar um vídeo novo ou quando eu fizer alguma outra apresentação aqui desse tipo, beleza? É isso, um grande abraço, boa tarde se você está me vendo aqui ao vivo ou um ótimo dia, ótima noite para você que está vendo essa gravação, beleza? Até o próximo vídeo.